Ciao, come stai? Eccomi qui, com aquele quadro que eu amo e eu sei que você também ama, aprendendo italiano com música. E a música que eu trago hoje, é, eu acho muito adequada ao momento que nós estamos vivendo, mas antes eu vou falar sobre a cantora. A cantora... Se chamava, porque ela faleceu em 95, se chamava Mia Martini. Ela apresentou essa música em Sanremo em 1989 e ela já foi interpretada por muitos cantores, pelos cantores mais famosos da Itália. Essa cantora tem uma irmã que até hoje é muito famosa, se chama Loredana Bertè. A música que nós vamos estudar hoje se chama "Almeno tu nel universo". "Almeno tu nel universo", pelo menos você nesse universo. Fala um pouquinho sobre a situação de reação às coisas, ao sistema, à situação em geral. E depois no refrão ela fala essa parte: "Almeno tu nello universo, non cambierai" pelo menos você nesse universo não vai mudar, então assim, é legal ter alguém para quem cantar essa música quando você acha que não tem mais jeito, que a humanidade está perdida e você diz assim, pelo menos em você eu posso confiar, mas eu acho mais legal a gente ter amor próprio e dedicar essa parte da música a nós mesmos, se cada um de nós formos únicos nesse universo, no sentido de não ir com a corrente, no sentido de fazer a diferença, no sentido de fazer o bem... É, o universo será um lugar melhor para se viver, né? A versão que vocês vão ver aqui hoje dessa música é cantada por três cantoras muito famosas e gosto muito da versão original com a Mia Martini porque ela tem uma voz espetacular mas eu gosto também dessa versão com essas três cantoras assim vocês têm a oportunidade de ver três cantoras italianas diferentes com três sotaques diferentes modos de ir embora seja a mesma música. Uma a cantora é Emma Marrone, a outra é Elisa e a outra é a irmã dela, a Loredana Bertê. Por isso que emociona essa versão. Então, vamos logo à música. Vamos fazer, vamos fazer assim, eu vou botar aqui na tela. E aí, e aí a gente vai estudando como vai vendo a música. Ó, a primeira estrofe, ela diz assim, Sai, la gente strana. prima se odia e poi se ama, cambi de improvisamente. Prima, la verità poi mentirá. Lui, sem serietà. Sabe, as pessoas são estranhas. La gente, le persone, não? La gente é estranha. As pessoas são estranhas. Prima, né? Antes se si odeiam e depois se si amam. Prima se si odia. Por que se si odia? Porque fala de la gente, não? La gente se si odia. E. La gente se si ama. Se falasse de pessoas, le persone se si odiano e poi se si amano. Olha aí, a conjugação tem que concordar, né? Se é no singular, plural, concordar aí com a pessoa. E olha só aqui, prima se si odia, ou seja, antes se odeia e depois se si ama. Prima e poi, ok? Antes e depois. Poi dice, cambia ideia improvisamente. Muda, muda de ideia improvisamente, de repente. Prima la verità, poi mentirà. Antes a verdade, depois mentirá lui senza serietà. Acho que é tudo junto, né? Depois ele mentirá sem seriedade. como fosse niente, como se não fosse nada. Depois, ah, vamos ver. Então vamos ouvir essa parte aqui, essa primeira parte. Sai la gente strana Prima se odia e poi si ama I know Continuando, dá uma vontade de continuar a ouvir, né? Continua, sai, la gente é mata, as pessoas são loucas, mata, é um sinônimo de pazza, as pessoas são loucas. Força é tropo insodisfata, força, talvez, é insatisfeita demais, tá? Tropo é demais, insoddisfatta, insatisfeita, la gente é insoddisfatta. Poi, segue o mundo cegamente, segue o mundo cegamente, segue o mundo cegamente. Quando a moda cambia, lei pure cambia. Quando a moda cambia, muda, no? cambiare, verbo cambiare, quando a moda muda, ela também muda. Lei pure cambia. Pure significa também. Continuamente, chocamente. Continuamente. Chocamente é por bobeira. Choca, choco é algo bobo, boba. Chocamente é de modo bobo. Ok, agora a gente ouve e depois nós vamos ao refrão. Sim. Gente matto, forse troppo, insoddisfatte, sei Para para para para para, toquinho João Kleber, para tudo. <risos> Agora a gente vai ao refrão e o refrão será cantado pela irmã da minha Martine. Então o refrão, ela, né? no refrão primeiro ela fala que il mondo é estranho, il mondo é matto, segue la moda, não é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, Tu, tu que sei diverso, al menos tu, no universo. Ah, aqui elas vão cantar, tu que sei diversa, tá? No feminino, dirigindo-se a, a uma lei, a uma mulher. Uh, mas na versão original que a Mia cantava, ela cantava dirigindo-se a um homem. Então, e é essa parte que eu digo para a gente dedicar a nós mesmos. Porque a gente tem que confiar na gente, a gente tem que fazer a diferença e a gente tem que ser diferente, né? Então, vamos lá. Tu, tu que sei diverso. Você, você que é diferente. Não? Diverso, almasquile, diversa, alfeminile. Almeno tu, nell'universo. Pelo menos você, almeno tu. Nell'universo, no universo. Um ponto sei, que não ruota mais em torno a mim. Um ponto sei, um ponto sei, verbo essere, segunda pessoa, tu, né? Um ponto você é, ou tu és. Que não ruota mais em torno a me, que não roda nunca ao meu redor, em torno a mim. Pois, um sole que esplende per me soltanto. Um sol que esplende para mim somente, como um diamante em mezzo al cuore, como um diamante no meio do coração. Vamos continuar para a gente poder ouvir um pouquinho mais do refrão, assim inteirinho, né? Aí continua: Tu, che que sei diverso, al tu nell'universo não cambierai. Lembra o verbo cambiare? Que coisa significa? Cambiar significa mudar, então, não cambiará está no futuro, você não mudará. Segunda pessoa, aqui, você vê, não precisa mostrar o pronome, tu não cambiarai. Ele pode ser ocultado, porque a conjugação já está na segunda pessoa, né? Io cambierò, tu cambierai, o lui e o lei cambiará, então já já a conjugação aí já explica muita coisa então tu não cambiarás e você não mudará dími que per ou tu não mudarás dími que per sempre sarai sincero diga-me que para sempre será sincero. Sincero. sincero tu sarai sincero e eu saro sincera tu sarai sincero É que me amerai davvero e que me amará de verdade, davvero, di de piu, de piu, de piu, de piu é sempre mais, piu é mais, não? de più, de piu, de piu, de piu sempre mais. Então, vamos ouvir vamos parte do refrão do refrão Loredana. Emocionante, continua sai. La gente é sola, sabe? As pessoas são sozinhas. Como é pó, lei se consola? Como pode ela se consola? Como, é pó, como pode terceira pessoa ela se consola? Para não fazer si, que a minha mente se perda em conjeturas, para não acontecer que a minha mente. Se si perca em conjeturas, em medos. Olha só, plural, em paure. No singular, medo é paura. Medos, paure. Conjectura, singular, conjecture, plural. Então, que la, que la minha mente, per não far se si, que la minha mente se si perde em conjeture, Para não deixar, não permitir, não acontecer que a minha mente se perca em conjecturas, em medos, inutilmente e poi per niente. Inutilmente e poi per niente. E e, seria, e ainda mais por nada. E aí ela volta a cantar, tu, elas. Tu, tu que sei diversa, al menos tu, nel universo, um ponto sei que não ruota mais em torno a me, um sole que esplende per me soltanto. Come un diamante in mezzo al cuore, tu tu che sei diverso, almeno tu nell'universo non cambierai. Dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero, di più, di più, di più. Non cambierai. Dimmi che per sempre sarai sarai sincero e che mi amerai davvero, davvero di più. E vamos terminare questa partezinha aí que a gente acabou de estudar juntos. Então vamos lá. Sai, la gente sola. Mm, come può lei si consola per non far zia. So oh. Como é linda a música italiana, como é emocionante. Meu Deus, vocês gostaram, vocês viram a foto da minha Martini lá? Que bela homenagem fizeram para ela. É isso, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e se quiser baixar o material dessa aula e das outras aulas, basta se inscrever no Clube, da, uh, no clube Itália com Ana Paula, que você vai encontrar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Um beijo!